Bom dia Boston, bom dia Massachusetts, como estão todos vocês? Tudo bem? Depois de umas férias aí longas, né, quase dois meses de férias, estamos voltando aí com o nosso programa e nós é, estamos fazendo aí algumas modificações, algumas alterações importantes. né? O programa agora chama-se Falando de Marketing, que na verdade a gente está falando também de negócios, né? então vai ser marketing e negócios como um todo. E nós temos aí algumas novidades, algumas surpresas importantes para vocês. Primeiro, nós vamos ter uma série de entrevistas com empresários de Boston, né, empresários que possam nos passar aí, né, que com certeza vão nos passar uma série de orientações, das suas vivências, os seus cases, né? Que era uma coisa que o nosso público já pedia, né? Alguma coisa ainda mais prática. E nós vamos continuar também com algumas reflexões com algumas dicas e até mesmo algumas orientações sobre o comportamento é, nos pontos de venda, sobre as estratégias de marketing, que é tem, o que tem sido aí a, a marca do nosso programa, que a gente volta agora de férias, né, com Sistema Novo também, e nós temos hoje né, uma pessoa muito especial que nós vamos entrevistar aqui, que vai bater um papo informal com a gente aqui, que é a Mariana. Nogueira Silva, que vai estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu já vou colocá-la no ar para que nós possamos bater um papo e ela dar para todos vocês aí de Boston, de Massachusetts, de todos os Estados Unidos e do Brasil também, né? As, as dicas dela, as vivências que ela tem e toda a sua competência no setor imobiliário. Vamos falar daqui a pouquinho. Eu queria comentar que ao final do programa eu vou deixar com vocês todos, como sempre faço, eu vou deixar com vocês todos os meus eh, endereços para que vocês possam fazer perguntas e comentários e empresas possam também colocar seus problemas. Nós estaremos sempre à disposição para poder fazer algumas respostas, tudo que for possível. E durante o programa também, nós não estamos agora no sistema novo, você pode fazer perguntas e nós estaremos aqui com os comentários em aberto, né? então você pode fazer a pergunta e nós vamos respondê-las em aberto. Ao final, se tiver alguma necessidade, eu tenho certeza que a nossa convidada especial de hoje, a Mariana, vai também é, estar disponível para alguma, responder algumas perguntas aí. O marketing tem sido cada vez uma coisa mais importante em todas as organizações, em todas as organizações, seja nos Estados Unidos, onde onde nasceu e onde floresce cada vez mais o marketing, seja em outros países, né, seja em outros países e como o Brasil, por exemplo, que ainda tem muito que caminhar, mas que já está aprendendo bastante e já tem até cases muito interessantes e alguns eu vou contar para vocês aqui. É, mais detalhes sobre o nosso programa, nosso programa agora vai ser todas as quartas-feiras às 11 horas, horário de Boston. Então aí, bom dia para todos de Boston e que estão aqui conosco. E eu quero já aproveitar para fazer um agradecimento ao Walter, né, da, da nossa rede é, Negócio Fechado, e dizer mais uma coisa. Amanhã eu vou estar participando também do programa Negócio Fechado, lá com o Frilly. Então a gente está sempre juntos aí, de mãos dadas, para falar de marketing. A gente falar de marketing, eu tenho comentado com vocês já em outros programas, pode ser 24 horas. Mentira, eu durmo um pouco, mas fora isso, sonho com marketing, né? E a gente vai falar de marketing e de negócios e de planejamento estratégico da sua empresa, da sua realidade, o tempo todo. Aproveite e coloque aqui a sua realidade, um case que você tenha é, da, da sua empresa e também perguntas que você possa fazer. Eu vou chamar aqui, né? É, tenho o prazer de chamar aqui a, a Mariana Silva. Olá Mariana, como vai você? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia você? tudo ótimo e você? Bom dia, tudo bem? Eu quero primeiro te agradecer, agradecer aí a sua extrema gentileza de estar aqui conosco nesse programa, nesse programa inaugural, né? Ah, que na verdade um é uma segunda etapa. Muito bacana. pelo convite, pelo convite. Eu que fico feliz aí por você ter, ter aceitado o convite e eu já vou de cara, já fazendo aí algumas perguntas, né? Já temos ali vários comentários, é bacana. Hum. É, eu queria que você falasse um pouco, porque você mesmo fica à vontade para você se apresentar, falar aí as suas, é, o seu perfil né? e também falar um pouquinho, obviamente, da sua empresa, né? para que o pessoal possa conhecer você um pouquinho mais e depois eu faço a primeira pergunta. Com certeza. com certeza, muito obrigada pela, pela oportunidade. É, então, meu nome é Mariana eu Silva, é Mariana Silva Silvia, sou Eu sou corretora licenciada, licenciada e proprietária da Invest Realty. Da Invest Realty. Nós temos quatro, quatro office, quatro e office. E e três, três em Massachusetts, um em ino em em em e contamos e um com, um, com, um, com um, um time maravilhoso de 15 corretores. Muito bom, muito bom. E é uma área, né? com certeza, está sempre em mutação, é sempre um desafio muito grande, eu trabalhei com, com algumas empresas como consultor e, e, e sempre trocando ideias e tenho a, a, alunos e, e, e outros empresários, eu tenho certeza que é uma área dinâmica e que exige muito né, dos seus gestores, então é bacana. Bacana saber que você, é, eu achei muito bacana quando eu vi que você era exatamente desse setor, que é um setor que sempre tem alguma coisa boa para contar, sempre tem uma inovação, e é um setor que com certeza recebe também muitos desafios, com mudanças com certeza, com e com certeza. uma série de conjuntos, né Mariana? De uma, um conjunto de fatores que, que acaba tendo que deixar você aí é, o tempo todo ligada no mercado. Eu queria Sim, fazer isso. Ele com sempre, você, falam, então, sempre falam ele Sim, sempre fala que o Eu setor falo, imobiliário aqui nos Estados Unidos é como se fosse a, é a banderia da economia, da economia né? né? Quando, Quando o, o setor imobiliário tá o bom, bom, a economia a economia está bom, a economia está bem. Então realmente então, nós, o nós o temos que ir economia, mudando, de acordo, mudando de acordo com o tempo. E parece que até aquela crise de 1988, é isso, foi, tem todo um processo aí no, no segmento imobiliário. Quer dizer, ele tem uma participação estratégica nos Estados Unidos e no mundo, né? Sim, é isso com mesmo? Certeza. Com, certeza. com certeza. Então, com certeza. O, mercado o mercado imobiliário, imobiliário né, a história dele, história dele ele, ele vai por ondas de valores. valores. Então, realmente, então, quando é o mercado está saturado, é saturado, acontece, acontece do, do valor do descer, mas a, a, a, do a do beleza do setor imobiliário do aqui nos recupera, Estados Unidos, que continua sendo, continua sendo um dos, um dos uh, investimentos mais seguros, mais seguros aqui dentro, de do, dentro do país. país. Dentro então, se a pessoa ficar no long term, que seria a longo prazo, geralmente a pessoa sempre recupera o valor e ainda tem a valorização do imóvel. É, eu quero explorar isso um pouco com você mesmo. E, e primeira, a primeira pergunta uh, que eu queria comentar fazer para você é, é o seguinte: é a questão da pandemia, né? Eu não podia deixar de falar da pandemia. A pandemia trouxe, é, levou e trouxe, traz e trará impactos nos diversos segmentos, né? Uhum. E quais os impactos? Como é que você enxerga, enxerga é, desde fevereiro do ano passado? Né, já temos aí, estamos fazendo um ano a, a mais aí de que tudo parou, que tudo parou, como é que foi o impacto para você, como é que você sentiu o impacto no seu segmento, e tanto você como gestora, quanto os seus clientes de uma maneira global? Sim, então bem, no início, então, bem pandemia, no início da pandemia nós tivemos uma nós tivemos sorte muito uma sorte grande, muito que, grande que, começamos que começamos a pandemia com a pandemia, com um mercado, muito, um mercado forte. muito forte. Então ah. talvez se a gente não tivesse tão, a não forte, tivesse tão forte a beleza a perdão tá dando um eco, não sei se é aí. Eu não não, não tem algum, algum volume alto? Isso. Ai, muito obrigada. Agora melhorou. é um sistema novo, hein? Vamos aos poucos ajustando aí. Fica contato, tá ouvindo melhor? Sim, agora estou, obrigada. Então, o que acontece? No início da pandemia, nós começamos com um mercado muito forte. Então, o, os Estados Unidos já aprendeu que o mercado imobiliário, ele praticamente ele direciona a economia do país. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi dar um incentivo para as pessoas não não terem tanto medo de parar de, de, de agitar o mercado imobiliário. O que, é que eles fizeram? Eles seguriram, seguraram os juros para baixo. Então, os juros agora, né? ele está, os juros mais baixos de toda a história dos Estados Unidos, que é um Olha. grande incentivo para as pessoas comprarem. Então, logo no início da pandemia, eu estava com vários clientes no processo da compra e alguns falavam, nossa, Mariana, é, você acha que os preços da casa vai cair? O que, que vai acontecer? E o que eu falava para eles é a minha experiência. Então, aqui na última vez que teve aquela recessão, né? na, na época lá de 2008, Teve uma, teve uma coisa que não abaixou o valor, que é o valor do aluguel. Então, o que acontece? É, essas pessoas que estão comprando hoje, a maioria está comprando porque o aluguel subiu muito e eles estão comprando um imóvel que está ficando com uma prestação menor do que eles pagam de aluguel. Então, certamente, chega a ser um ótimo investimento, certo? Então, independentemente do que acontecer na sua vida, você vai ter que pagar um lugar para poder morar. Certo? Então, então você continua tá... incentivando a compra, né, né, Mariana? Nunca estive tão busy na minha carreira. Então, assim, a, a gente está. O meu time todo, a gente está vendendo por volta de 35 casas por mês. Então, realmente, é um, é um número impressivo. É, a pandemia trouxe uma série de problemas no mundo inteiro, aqui, uhum. aí, aqui em Boston, no Brasil, e, e, e com certeza a gente tem muito a. a a ficar aí triste, mas também por outro lado alguns segmentos, eu acompanho muito outros segmentos, além do, do, do segmento de você que eu entendo um pouquinho só né, uhum. praticamente nada, mas outros segmentos como segmento de varejo é um segmento que teve, nós tivemos aqui fechamento de restaurantes tivemos é, muitas é, empresas fechando, mas por outro lado outros negócios é, floresceram né, Sim. e no caso da, do, do segmento imobiliário foi uma curva ascendente Sim. Então, assim, é, eu estou orgulhosa de estar conversando com uma pessoa que é um expert em marketing, né? Porque eu sempre, eu também sou, meu background é em marketing, e eu sempre falo, né? Aqui nos Estados Unidos, eu acho que em qualquer parte do mundo, se você é um empreendedor, você tem que saber fazer as limonadas com os limões, certo? Então, certamente, no início da pandemia, é, teve, teve corretores que estavam desanimados, nossa, não vou mais vender minhas casas. Então o que acontece? É, eu sempre falo que a gente tem que fazer o melhor para o nosso cliente e tentar guiar eles corretamente. É, eu sempre dou o um exemplo, né? Da diferença. É, eu conheço duas pessoas aqui no início da pandemia. Todas duas tinham um schedule, né? Uma empresa de limpeza de casa. Certo. E eu fico impressionante com o poder da, da, da força de vontade e como que se faz faz uma diferença na vida, né? Então um dos um, uma dessas pessoas virou para mim dois meses depois e falou: Nossa eu estou muito apertada, não estou tendo casa nenhuma, meus clientes tudo cancelando, porque o pessoal está em casa, né? ninguém está indo trabalhar, eles não querem ninguém estranho entrando na casa deles, tive que mandar minhas meninas tudo embora, Tô passando sufoco danado. Já a outra pessoa que eu conheço, virou e falou assim, Mariana, nunca você conhece gente que eu tô empregando, preciso de mais gente, eu falei, como assim? né? Ela falou assim, Mariana, comecei a, a oferecer um serviço de tipo sanitação, não sei como é que fala em português. Sanitizing. Então, de sanitizing offices pequenos, casas, e ela falou, Mariana, eu estou bombando, eu estou com ligação, é 10 ligações de novos clientes ao dia. Então, assim, eu acho que quando a pessoa procura um expert de marketing para poder guiar, se ela está com dificuldade no, na empresa dele, né? Faz toda uma diferença. E igual, mesmo aconteceu com a minha empresa. Então, no início, as pessoas que estavam com medo. Eu atendi várias pessoas pelo Zoom, fazendo as consultas virtuais, né, que antigamente eram presenciais. É, a gente estava tomando todo o cuidado até hoje. né? Então, assim, a gente anda com um kitzinho, com luva, com coisa para colocar no pé, hand a máscara. Então, a gente faz isso realmente para os clientes se sentirem seguros sem ter que pagar para o processo da, da casa própria. Quer dizer, são algumas limitações que a equipe de vendas tem, que, as, que, que a empresa do segmento tem, mas que deu para administrar é, de uma Sim. maneira adequada sem que isso prejudicasse os clientes. Então isso não foi nesse sentido. Até é interessante você falar que é uma coisa que todo mundo pensa, né? como é que eu vou entrar nos, na, nos, nos prédios, nos uhum. apartamentos, nas casas, ter contato. né? Quer dizer que o processo de higienização, por mais simples que possa parecer essa questão, isso é fundamental no processo da, da operacional, da coisa com certeza faz uma diferença enorme é e, e uma coisa interessante eu queria até te perguntar exatamente sobre isso como é que fica na sua opinião como é que foi né como é que está sendo inclusive o comportamento do seu público as pessoas mudaram muito o jeito você me disse que há uma uma, uma procura maior né os Demais. negócios estão interessantes nesse sentido é, bacana. Agora, houve um comportamento, até independentemente do só, só o segmento imobiliário, mas você como empresária. As pessoas, o, o consumidor mudou, na sua opinião? Olha, mudou demais, né? Uma das coisas que nós vimos muito acontecer agora, nessa época, foi as pessoas apreciando mais a qualidade de vida dentro de onde eles moram. Por quê? É. Porque a, a cultura, que é a comunidade aqui, a gente não aqui a gente não passa tanto tempo dentro de casa. Então, geralmente, é, é em restaurante quatro vezes por semana está sempre saindo. Com a pandemia, o que, que aconteceu com os americanos, com os hispanos, com os brasileiros? Tiveram que ficar onde? Que ficar onde? Presos dentro é de mesmo. casa. Dentro então, de casa. Exatamente. Então, o que, que acontece? Isso daí levou eles a apreciarem mais o lugar onde eles moram. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa que tinha uma casinha simples e um carro de 150 mil dólares, e agora Cê. essa pessoa fala assim, nossa, peraí, eu moro na minha casa, eu tenho que estar numa casa boa. Então, as pessoas que têm filho pequeno, né, me ligavam, Mariana do céu, eu preciso de uma casa com um quintal. Agora, nessa época do verão, agora, eu nunca vendi tanta casa que tinha piscina. Por quê? Uhum. Porque todo mundo, a pessoa não tá podendo na praia, não pode ir em piscina pública. Então, Mariana do céu, meus filhos precisam de algum lugar poder brincar do lado de fora. Então, as pessoas, trabalhando de casa. Então, eu tenho vários clientes que, o, tanto o marido tô com a esposa, né, eles começaram a trabalhar remoto de casa. E o que, que eles precisavam? De um office, é, de um escritório. <risos> Tô tentando, desculpa, de vez que a palavra em inglês foge. Não, fica à vontade. O, o, o home office, isso tudo, já, já tá aqui, util... aí, mesmo em Minas, né? Já está sendo utilizado naturalmente, né? E eu quero Sim. comentar, é, em cima disso que você tá falando aí, que é importante. Pode continuar. É, então, essas pessoas aí, esses que foram o casal, que os... O, vão Então, coloca assim, uma família que de um a esposa com o marido e dois filhos. filhos aí agora do nada, as escolas estão fazendo o remote learning das escolas o, o esposo e a esposa dependendo do segmento que eles trabalham aqui, a maioria de empresas está deixando as pessoas trabalhar de casa então Ótimo. dependendo do layout da sua casa dependendo de como o seu imóvel é você não tem como ficar com de gente trabalhando de casa sem um ficar escutando o outro então, o que acontece? Agora, meus clientes, na hora que eles estão comprando a casa já estão assim, ai Mariana, eu preciso de um office separado dos quartos, ai Mariana, eu preciso de um lugar se eu for trabalhar de casa. Então, eu acho que realmente está mudando muito e uma das coisas maiores que eu estou vendo é Sim. a pessoa aqui e agora aprendeu a, a, a, a enjoy aonde eles moram, aproveitar onde eles moram. O, o que está acontecendo é uma coisa... Isso está acontecendo no Brasil também. Houve também uma melhoria no, no, no segmento de reformas, de, de residências, é, de compra. De, o, o setor de imóveis de melhorou muito. Por quê? Porque exatamente pelo que está é, tá batendo bem isso, as pessoas aqui também começaram a ver que ela, o ambiente que elas viviam e davam menos importância, agora tem uma importância muito maior do que elas percebiam. Isso também aconteceu aqui. É, aqui em casa são agora meus filhos moram aí, é, meus dois filhos moram em Houston e ficou só eu e minha esposa aqui. Nós pegamos um quarto, ela trabalha como advogada lá, eu aqui no outro, né? Então nosso home office. Agora a gente acha que não dá para voltar mais. Eu acho que não tem sentido você encher um escritório. Queria ver a, a sua opinião sobre isso. Você já adiantou um pouco? É, escritório é. cheio de funcionários, aquela atividade que poderia ser feita em casa, né? É, principalmente, a, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atividade de vendas. né? Se, se a, a, a, a, aumentou o, o, a estratégia, né? a, a, a tática de ligar ou se continuou tendo as visitas. Como é que está isso tudo aí? Sim, então, primeiramente, as visitas. né? A gente está tentando, quanto mais puder, a gente está fazendo virtualmente. É, Para mostrar as casas, ainda continua sendo em pessoa porque eu não recomendo uma pessoa ficar comprando uma casa de meio milhão de dólares, de... De, por uma chamada de, de celular né mas mesmo como eu estava te falando antes a gente toma todas as precauções né, necessárias claro. para ficarem todos seguros é, em relação aos, a, a encontrar os clientes no office para iniciar a consulta inicial o planejamento e isso está sendo feito a maioria das vezes virtualmente mas o nosso povo brasileiro é um povo que gosta de ver a cara a cara né então, é, nós ainda atendemos presenciais e eu deixo isso mesmo ao critério do, do, do cliente. Em relação e se for a mineiro, vendas, então, né? <risos> se for mineiro, então meu... ele quer ver cada detalhe, né? E ainda traz meu pão de queijo, né? E ainda leva o pão de queijo para poder garantir. Sim. Sim, em relação às vendas, como eu estava te falando anteriormente, o, os juros antes da pandemia estavam aí na faixa de 4% fixos por 30 anos. Hoje em dia, esse mesmo fixos, tri, fixo aí por 30 anos está na faixa de 2.6, 2.7. Muito interessante. É, um, é uma loucura isso. Então, o que está acontecendo? Os economistas não sabem se, uma vez que essa pandemia estiver em, sob controle, se o governo vai continuar segurando os juros baixos, porque aí não vai precisar mais de incentivo. Então, a maioria de pessoas que estavam ali, assim, ah, eu não sei se eu compro a minha casa, ah, eu não sei se eu compro aquela casa maior, eles estão fazendo agora para garantir esses juros por 30 anos. Quer dizer, o, o negócio é aquilo que você tem orientado, então, né? É o momento de você adquirir seu imóvel ah, em Boston, né? nas, nas, outras, nas outras cidades, e Sim. porque você, tá com, você está com o melhor... Eu falei um C agora de mineiro aqui, né? Você está com o melhor <risos> Você está com o melhor juros e o melhor momento, de repente, até para ter ofertas mais interessantes a preços Sim. interessantes, né? Sim. Isso, é, isso é muito bacana. É, eu queria te perguntar uma outra coisa fica à vontade se você quiser fazer outros comentários né? é, agora eu queria falar um pouquinho de marketing com você é, você é, tem formação em marketing então é, uhum. a pergunta é mais para os nossos uh, ouvintes e nossos telespectadores é, é, terem aí uma, uma outra informação importante como é que está a, a relação da sua empresa a sua relação, a relação com é, do, da, da sua equipe de gestores e dos seus funcionários com o marketing, com as novas tecnologias, o marketing 5.0, que é aqui no Brasil nem chegou o livro ainda, mas a gente já está tomando conhecimento de algumas ideias aí, como uhum. é que você enxerga o marketing, como é que você tem praticado o marketing e se ele tem te ajudado realmente é, a chegar nesse sucesso aí todo. Sim, com certeza. Então o marketing para o corretor aqui nos Estados Unidos é uma, é uma loucura, sabe? Por quê? Porque a nossa empresa, por exemplo, eu chamo ela de uma, de uma empresa estilo boutique. Por quê? Nós não somos filiados com essas companhias que têm 100 corretores, 150 corretores. Né? Nós temos poucos corretores que fazem muita venda. E qual que é a diferença maior? Para uma pessoa que é corretora que fala assim, ah, Mariana, quanto que eu tenho de investir em marketing por mês? Aqui tem vários jeitos, né? O pessoal que está assistindo aí dos Estados Unidos, eu tenho certeza que a maioria procura casa lá na internet, no Zillow, no Trulia da vida. Aquele Zillow, Trulia, é, para os corretores que, que visam volume, eles gastam dinheiro demais. Estou falando, a cada zip code, ele custa mais ou menos 8 mil dólares por mês. Certo. E qual a diferença? Você vai lá, coloca o seu nome, é tudo, é tudo uma questão de, de online marketing, né? Você paga eles e eles colocam o seu nome lá em cima. Então, na hora que Nossa. a pessoa for lá buscar casa, olha, quero comprar uma casa ali em, em Aí, seu nome já aparece ali embaixo. Para aquilo ali, geralmente, custa na faixa de 8 a 10 mil dólares, dependendo do zip code. É. Se você pegar três zip code, você está falando aí de mais de 20 mil dólares por mês dessa, dessas, dessas despesas. Isso sem falar das outros tipos de marketing, né? Que você tem que estar o CRM, que eu não sei como que fala aí no em português hum, eu também eu, o meu inglês também não, não ajuda muito Sim, então a minha empresa o que eu viso muito né é mesmo tendo esse background de marketing é, é o internal marketing que é o que a gente passa para os nossos clientes o que que vem a ser isso aqui nos Estados Unidos essas pessoas Sim. que investem aí 25 mil dólares pagando zelo todo mês eles precisam de volume Certo, eles não podem ter só duas, três vendas porque eles não vão ficar no vermelho todo mês, então eles precisam de ter mais vendas. E o que acontece? Essas pessoas a pressão motivando... é muito grande, né? Então é uma pressão Sim. que ou faz ou faz, igual a Coca-Cola, né? Ou faz ou faz ou faz, né? Sim, então qual que é a diferença? Essas pessoas elas elas precisam de ter número, elas não, não podem a for delas, não, elas não podem dar conta de continuar em business sem ter esse volume louco. E para ter esse volume louco, o que, que eles têm que fazer? Às vezes, eles, o método de venda deles é um pouco diferenciado do nosso, porque eles hum. têm que visar volume e números, certo? Então, assim, se eu estou com certo. um cliente aí, o que eu falo para o meu cliente? Não pode ter pressa para comprar uma casa. Às vezes, o cliente vê uma casa e eu não gosto da casa, eu falo, olha, não vou deixar você comprar aqui, essa casa não presta. Então, eu posso me dar o luxo de fazer isso, porque eu não estou com aquela dívida ali de 28 mil por mês. Efetivamente, é. você dá uma assessoria, você dá uma consultoria imobiliária mais do que vender, vender e vender. Então, qual é a é diferença... uma preocupação que eu tenho? Sim, qual é a diferença do internal marketing no nosso ramo para o external marketing? O external marketing é aquele que você vai ficar pagando as, as outras empresas terceirizadas e é uma bola de neve, né? Todo mês você tem aquele tanto de dívida você tem que acelerar os seus clientes para poder tomar uma decisão e fazer aquela venda, igual o vendedor de carro, né? Não estou falando mal dos vendedores é. de carro, mas eles entram ali no estacionamento no, e eles têm que vender, né? Eles são pressionados, então, né? Por exatamente. Por todo um sistema. Você está falando de exatamente. sistema, né? Então, no nosso sistema, da nossa empresa, é totalmente diferenciado. Por quê? O nosso foco é no internal marketing. O que é o um internal marketing? É fazer o melhor para aquele um cliente, para cada venda se transformar em mais três vendas. Então, o Sim, nosso é. mercado, geralmente, né é raro as vendas que a gente tem, que a gente não faz no mínimo três vendas em cima daquele cliente. E por que, que é isso? Porque quando eles vão, quando eles fecham a casa, eles ficam super felizes com o serviço. Nossa, você não me pressionou. Teve casa que eu queria comprar e você não deixou. Você fez eu fazer a inspeção. Aí o que acontece? Ele vai lá, fala para os coworkers, falam para familiares, para os amigos. E é aquele negócio, né? O, o, o pessoal aí de fora fala: nossa, Mariana, os seus, os seus clientes colocam você num pedestal. Eles já me ligam assim, né? Eu tenho que comprar casa com você de tão bem que o seu cliente falou. Então, o que acontece? Esse é o melhor feedback, né, né, Mariana? Sim. Esse é o melhor feedback que a gente pode receber, não é? Sim, e é super interessante, né? Porque a minha companhia, você não vai ficar vendo muito external marketing dela, porque 90% do nosso business é feito de referrals, é feito dos clientes que passam. Então a gente tem cliente que comprou com a gente 14 anos atrás que até hoje fica mandando família, amigos. Né? E, e eu acho que é uma a casa aqui nos Estados Unidos, principalmente. Eu falo que a diferença do Brasil e daqui, né? Eu saí do Sim. Brasil ainda era criança mas a diferença maior que é que todo mundo pode comprar uma casa. Então às vezes você tem, você vende uma casa para uma pessoa que ele não tem um, um, como que eu falo isso? Uma experiência muito no ramo de negociação, experiência. São pessoas ingênuas, talvez pessoas que nunca certo. fizeram nada no Brasil, vem aqui, nossa senhora, eu estou qualificado para comprar minha primeira casa. Então são Aí pessoas humildes. Sim então se eles não tiverem uma assessoria de uma pessoa nessa atrás deles geralmente eles eles ficam mal informados e acaba fazendo uma uma uma compra que é baseada na rapidez e não na qualidade aí vem aí vem o arrependimento vem aquele, aquele sentimento de que não tá legal e aí começa a ter uma visão ruim de todo um segmento né quer dizer é. até nisso é, as empresas que pressionam Uh, de uma certa forma, algumas, não estou dizendo que são todas, mas algumas aproveitam até dessa, dessa humildade, dessa, dessa falta de experiência e empurra alguma coisa. A, é diferente, pelo que você está me falando, é diferente de uma consultoria, de uma orientação, de um encaminhamento. Isso hum. me agrada muito, porque também é comum no Brasil, é, você é, foi para país menor, né? Mas, é, é, todos os segmentos, há necessidade de um, de, um, de, um, de um cuidado muito grande. Eu, como profissional de marketing, eu costumo fazer alguns, uh, alguns trabalhos é, é, de cliente, oculto, para poder avaliar e colocar nos artigos. E eu tenho observado que há muito o que aprender. Então, você, o que você está dizendo é importante para muita gente. Né? Olha, vamos procurar empresas que efetivamente sejam empresas que estejam de olho no seu coração e não no seu bolso que estejam uh, querendo te orientar e obviamente é aquilo que o que o professor eh, Drucker fala né é, é o nosso negócio o negócio do marketing não é vender o negócio do marketing é tornar a venda simplificada Sim. Sim. Sim, natural com certeza. né com certeza. Uhum. e isso é, eu fico feliz eu é, que, que ver que as empresas né como como a sua é, existem é, e elas acabam vencendo grandes concorrentes em função desse carinho, a, dessa aproximação que tem com o cliente. E o brasileiro Sim. fica mais feliz, né? Daí o sucesso, eu acho que isso é, isso é muito importante. Bacana. Sim. Sim. É, eu queria te fazer uma outra, uma outra pergunta. É, exatamente sobre era sobre as vendas mas você de uma certa forma já comentou né sobre isso que as vendas é, tiveram um resultado super positivo e eu queria te perguntar o seguinte e nós estamos ainda em fevereiro né nós estamos ainda em fevereiro eu uhum. acho eu já comentei isso com várias pessoas que uh, esse ano de 2021 ele tem que ser dividido em três ou quatro tá? uhum. em bimestres aí é ser analisado por bimestres Sei. e 22 um novo momento como é que você vê aí uh, esse março, abril e maio, e depois até o final do ano? O que, que você percebe uh, em termos da pandemia, em termos de abertura da, das viagens novamente, abertura da, das pessoas poderem uh, uh, circular no, normalmente? E 2022, o que, que você. Como é que é a sua, qual que é a sua percepção, a sua visão uh, dos próximos anos? Eu falei 22 como uma referência, uhum. mas como é que você vê o futuro? de curtíssimo, Olha, médio e longo honestamente, eu estava até conversando com minha esposa outro dia e nós atendemos na comunidade brasileira aqui onde nós moramos na faixa de 95% eles são dono do próprio negócio e eu estou para te falar que todos eles nunca tiveram tão bem financeiramente então o mercado uhum. de construção que está bombando se você quiser fazer o seu banheiro você vai ter que esperar quatro meses para a pessoa ter uma vaga Tá, desse, tá nesse nível aqui onde nós moramos, né? Então, é, eu, eu creio que esse ano vai continuar baixo, que vai continuar incentivando essas pessoas a comprarem, né? Sim. Eu não acho que a vida vai mudar de uma hora para outra por causa da vacina, tanto porque, né, em relação, se continuar é, fazendo o manufacturing, é, fazendo as vacinas do, da quantidade que eles estão fazendo, vai demorar até mais ou menos o verão do ano que vem para o país todo estar tá vacinado. Ah, então, sim. esse é um problema. Sim, então é, isso é uma das coisas, mas eu não acho que por causa da vacina as pessoas vão voltar ao, ao, ao vai dar um clique, as pessoas voltam ao normal, não. Sabe, é a minha opinião pessoal. Então, é, como eu estava falando, né, os nossos clientes agora, por exemplo, vários deles, eles aprenderam a viver com um income só de com a renda, só de um do, das pessoas, só de um dos casais, é ficou, ficou fez português eles aprenderam tá a tudo a doamento, bem deu para entender eu. muito bem tá tranquilo então o que, que acontece é, eu creio que que a partir do ano que vem né na hora que a vida normalizar mais eu acho que as pessoas vão aprender e aprender a focar mais na qualidade de vida não só nessa mentalidade nossa senhora tem que trabalhar 80 horas fazer dinheiro mandar pro Brasil e ficar essa loucura né então eu acho que essa essa pandemia veio para poder falar para gente como nós somos vulneráveis né você está aqui ótimo um dia, no próximo dia você não pode estar tão bem assim. Então, Mostrar um eu ponto acho... fraco que nós muitas vezes temos, a gente nem reconhecia, né? Sim, é isso. Sim. sim, então o que acontece? Com isso vem a economia, né? É, como você estava falando, no setor imobiliário, esse ano eu ainda acho que vai continuar bombando. O ano que vem, o que sim. eu vejo é que várias pessoas... É, é, que vão, vão, vão ser obrigadas né, a voltarem a trabalhar, porque agora a maioria de americanos e pessoas que são legais aqui estão coletando o unemployment do, do governo. A partir certo. do ano que vem, na hora que essa vacina sair, eles vão ter que decidir, volta a trabalhar ou continua ficando dentro de casa. Então, eu acho que a, a renda média das famílias vão dar uma diminuída, é a minha opinião pessoal. Diminuída? Diminuída, porque para você pensar, a, eu tenho uma melhor amiga, por exemplo, ela é dentista. E ela, certo. o esposo dela, tem uma profissão muito boa também. E agora, durante a pandemia, eles decidiram que ela ia trabalhar para poder ficar com as crianças. E eu estava conversando com ela, outro dia eu falei assim, você vai voltar a trabalhar agora? Que agora, em setembro, as escolas estão supostamente vão voltar a funcionar normalmente. falou: ai, Mariana, eu estou aproveitando tanto com meus filhos. Eu nunca fiquei tanto com eles quanto esse ano. Então, assim, eu acho que eu vou, vou ficar um, mais uns dois ou três anos até estar mais velhinhos. Então, o que está acontecendo? Eu estou achando que isso está passando por várias famílias que estão passando pelo mesmo, mesmo dilema. É um ponto é, positivo de tudo isso, é que a gente está dando mais valor para casa, mais presença junto aos familiares, principalmente a filhos, marido e mulher, né? Isso Sim. é um aspecto que também, é, eu acho que em todo mundo, né, de uma certa forma, foi assim. E as pessoas vão assustar um pouco, não vão, Mariana? Quando tiverem Sim. que os dois como você está dizendo o um exemplo perfeito né os dois voltarem cada um para o seu trabalho alguém vai ter que olhar as crianças dentro de um, um de um modo que eu sei que nos Estados Unidos não é fácil uhum. né principalmente pessoas para fazer esse trabalho inclusive o preço é alto ah, e há uma certa quer dizer na verdade o pessoal falou do distanciamento social mas houve o, o a, a aproximação familiar sim, né? sim, com isso certeza. vai ser de uma certa forma quebrado né vai ser reduzido é isso é, é, o que eu, é o que eu estou achando que vai acontecer, é o que eu estou vendo com as pessoas no meu círculo, né? É, o, ontem eu estava conversando com uma cliente minha, e ela, Sim. aqui as pessoas são muito materialistas, sabe? Então, assim, você uhum. está sempre com o carro do ano, aquele carro de 75 mil dólares saiu, você vai lá correndo e compra. E ela estava falando assim, fala Mariana, agora na hora que eu acabar de pagar esse carro, eu não vou mais ficar com o carro, vai ser a primeira vez na minha vida que eu não vou pegar um carro zero de novo. Porque eu não preciso, eu prefiro ter menos quanto para poder ficar mais tempo com meus filhos. Então, assim, eu, eu, pode ser que eu esteja errada, né? Tem, tem economista eu estava vendo outro dia, e ele falou, nossa, Sim. a gente está gente planejando que vai ser o, o ano mais de, de melhor vendas dos Estados Unidos na hora que a pandemia acabar, né? Porque todo mundo vai sair que nem louco nas ruas, nos restaurantes. Eu já acho que, pelo menos as pessoas que eu conheço, o gol deles está sendo economizar um pouco mais mensalmente nas despesas para poder ter uma casa melhor e poder passar mais tempo com a família. Mariana, as pessoas descobriram então um novo, eu não digo um novo modo de vida, que seria muito amplo, mas um novo, um novo espaço de vida, né? um novo momento, né? que muitas sim, vezes sim. Não, ela não tinha percebido a possibilidade antes. né? Com certeza, com certeza. Essa, Essa pandemia mudança veio tá... para mudar. Essa mudança que você está comentando ela é muito interessante. E eu acho que 21 ainda, pelo que você está dizendo, vai continuar um pouco, vai começar esse processo uhum. e 22 em diante, as pessoas é que vão começar efetivamente a sentir uh, a diferença, né? Como, é como se fosse voltar de férias de uma certa forma, né? Voltar para trabalhar, verdade. né? Você é. vai ter outra que esquentar que o não... motor, né? Sim, outra coisa que eu não te mencionei, né, que eu tô vendo muito Sim. aqui nessa nesse ramo imobiliário, é, eu estava conversando com uma pessoa que é dona de uma, de uma imobiliária também na região de Boston. E ela, tava falando, ela falou falando assim, Mariana, eu, eu, eu vou ter que mudar o meu business para lá, para a sua região. O que acontece? A nossa, a nossa imobiliária, né, a maioria dos nossos offices não fica na grande Boston. Então a maioria de pessoas, sabe aquele pessoal que eu te falei que está podendo trabalhar de casa agora? Sim. Então o custo de vida lá em Boston é muito mais alto do que se você dirigir 30 minutos... Norte, então assim, se você compra uma casa lá de 700 mil, aqui Nada. a mesma casa custa 500 mil. Então o que acontece? As pessoas falam assim, não, peraí, se eu posso trabalhar de casa, para que eu estou pagando essa oportunidade para morar em Boston? Então o, o norte uhum. ali, o norte de Massachusetts e até New Hampshire está atraindo vários compradores. Por quê? Porque aquela volta, aquela que eu estava te falando, que as pessoas estão tentando economizar né, a despesa mensal. Então realmente você está você vendo o que está acontecendo o mercado imobiliário que foi mais afetado agora era o que estava mais quente antes da pandemia, que é onde? É ali na região de Somerville, de Cambridge. Por quê? Porque ele atrai aqueles, todas as pessoas em volta da Harvard, né? os, pro, os professores, estudantes. Certo. E o que acontece? As faculdades todas estão remote agora. Então, você está vendo lá que as casas estão... Somerville, antes da pandemia, tinha, por exemplo, oito casas à venda. Agora está com 62 casas à venda. Ah. Então... Você tá vendo as pessoas se afastando cada vez mais daquele miolo que é muito caro, sabe? E isso também eu acho que é a pandemia também. Espera aí. Se eu ficar Opa. aqui no meio, se eu ficar aqui no, no miolo, aqui, meu custo de vida é super alto, eu vou ter que continuar trabalhando que nem um louco. Por que, que eu não mudo 30 minutos daqui? Minha prestação vai ficar mais barata. Então isso a gente está vendo demais também. Então acho que é um dos outros fatores que está ajudando a nossa mobiliária a estar tá tão desigual igual estamos agora. Bacana. Esse desfoque, né? vamos chamar assim, né? Esse, essa descentralização de, do centro, de, da área principal de Boston, ele é. gera, na verdade, novos negócios, é isso? Uhum. É, gera um outro padrão de vida e, chamou, e serviu para chamar a atenção das pessoas sobre essa possibilidade. Então isso está bacana, isso está fazendo, é, eu acho que é uma mudança é, considerável, não inclusive na questão econômica, né? Com certeza, com certeza. E é um ponto é um que a gente tenta passar para os clientes. né é, E o pessoal deve estar tá aceitando bem, porque viver com a família é muito interessante. E se ela tiver que andar meia hora, como você disse, e ter uma, uma, uma despesa menor para poder conviver melhor, isso é muito interessante. Quer dizer, então Na verdade, né, é um cenário novo mesmo que está que que tá, que tá surgindo, é, baseado no comportamento das pessoas, né? não Sim. necessariamente As pessoas sempre fazendo a economia mudar. Normalmente grandes aspectos da economia mudam os nossos costumes, né? Esse a, a pandemia tem essa questão, né? Os, uh, mexeu muito com as pessoas e elas, as pessoas estão é, é, fazendo a economia mudar aí. Isso é muito Sim. interessante e parece que eu posso, se eu quisesse, a gente pudesse falar aqui de aspectos psicológicos, etc. Eu acho que é, é até perigoso falar isso, mas no futuro vai até vão ter famílias talvez mais próximas e mais felizes, né? Por estarem sim, juntas. Então sim. é um negócio, é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento, mas é, é impressionante, né? As pessoas como a, a família, o pai com o filho e aí vai, né? É, uma, essa aproximação tem trazido maior é, maior carinho, maior segurança para as pessoas. Aí vai um processo de comportamento do consumidor que eu acho maravilhoso, né? É, eu acho que o comportamento do ser humano é o que faz a gente ficar evoluindo no business toda hora, né? O que é a necessidade do, do meu da minha audiência agora? O que é que mudou? O que, é que mudou daquele mês para esse mês? E nós temos que estar evoluindo de conforme esse comportamento vai mudando. É Interessantíssimo. Eu queria mudar um pouquinho essa linha, é, só para falar você me, é, contar para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores o seguinte, treinamento, como é que você tem tá enxergado o treinamento, a, a, as equipes, é, tem, nesse momento aí, o treinamento que foi feito antes tem sido fundamental, ou há uma necessidade de novos treinamentos, como é que você está enxergando isso aí? Claro que o treinamento tem que ser constante, mas é questão de ênfase, né? Olha, o treinamento agora está super importante. Por quê? Porque as regras do nosso ramo estão mudando a cada mês. Então, é exemplos bobos né? Bem no início da pandemia, a gente sempre fazia open house, agora não pode fazer mais. Porque open house é onde a gente coloca um dia, um horário para todo mundo entrar. Aí depois, agora, a gente está tendo que um, um jornal, né? Com todos os nomes, todas as pessoas que entram, com todos os telefones. Então, o nosso trabalho, né? Como proprietários da companhia, é ficar pe tá pegando todas essas regras novas que está lançando toda hora e passando aos nossos corretores. Então, não só isso. Tem várias cláusulas nos contratos que a gente está aprendendo com nossos advogados aqui, para a gente Sim. poder ficar colocando, para poder proteger o nosso cliente, né? Ou seja, no final do dia, a proteção do nosso cliente é nossa maior é, é importância. Então, o que objetivo, acontece? Exatamente. Por exemplo, é, tem umas cláusulas novas que tem corretores na praça que nem sabem que a gente tem que colocar com toda a oferta, com todo o contrato. Para que, que serve? Para proteger o nosso cliente e pegar o depósito em caso aconteça alguma coisa com eles em relação ao COVID. Ou seja, se eles perderem o trabalho ou se diminuir as horas do trabalho eles não conseguirem mais é, comprar a casa que eles estavam em contrato, ou se eles ficarem doentes com Covid, eles vão ter que estender o, o, o, o processo. Então, tem várias coisas que nós temos que, que, que estar sempre aprendendo, atualizando e passando para o nosso grupo de corretores para a gente poder dar um, um, um serviço 100% ao cliente. Essa sensibilidade, eu gosto sempre de falar sobre o treinamento, eu gosto sempre de falar de treinamento, porque é, aqui no Brasil há uma, uma dificuldade de algumas empresas de valorização do treinamento. E a gente sabe disso, você como, uhum. como empresária e você como proprietária da empresa sabe que o treinamento tem um papel fundamental. Muitas empresas ainda acham o treinamento uma coisa uh, uh, adiável, secundária, que na verdade a gente está jogando contra ele mesmo. Né? Uhum. Então uh, é, é importante, eu achei bacana você falar isso, porque a questão do, do, do treinamento ela é... De uma responsabilidade dos próprios é, membros da, da equipe, mas uhum. também é uma responsabilidade, obviamente, é uma responsabilidade da empresa que deve incentivar e, de preferência, é, é, fazer acontecer realmente a capacitação, o treinamento. Os. Eu, eu tenho. Eu, uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito é com a área de, de capacitação de vendas. Uhum. Nesse segundo semestre, nesse período agora inicial, eu dei uma palestra pessoal, né? é, é, presencial, e todo mundo de máscara, quer dizer, realmente foi uma coisa interessante, mas com muitas restrições, né? Sim. Então foram duas horas de palestra, todo mundo, né? Mas é, existem outras formas, eu acho que é importante é, isso, né? Você frisar isso aí, né? outras formas de capacitação, de treinamento, e os treinamentos é, por meios digitais têm sido cada vez mais é, interessantes, né? Sim, sim. Então, nós ainda temos os nossos meetings, né? É, é, nós temos meetings mandatórios, que é treinamento pelo menos uma vez por mês. E você está falando aí, como proprietária, é super difícil, porque nós temos que bloquear o horário na nossa agenda, que todo mundo praticamente não tem tempo para fazer nada, né? Mas nós vamos lá, bloqueamos lá, seis horas em um dia. E realmente é difícil, porque talvez são seis horas que eu poderia estar fazendo dinheiro, mas o que eu falo é, se você não tem um fundamento bom, se você não tem a sabedoria boa, você não está servindo bem seu cliente. Então, não adianta nada você estar tá lá vai, vai, vai e não saber realmente o que está acontecendo no mercado, o que que mudou, o que, que eu tenho que fazer agora, o que que, eu, que, que deu de novo. Então, acho que é super importante. É, nós também temos várias, vários treinamentos né, que são online. Fez o, o Summer agora, que foi dois, não, três dias completos de treinamento. Então, é, eu, acho, eu acho importante, às vezes, a gente largar das, um pouco da, da loucura de estar sempre com o cliente e, e procurar crescer dentro de si para a gente poder passar esse crescimento para as pessoas. É, essa questão de largar a loucura ela é determinante, porque senão você fica louco mesmo. Você estar na loucura é uma coisa, agora você entrar e ficar nela, né? E, e a capacitação tem essa questão também, né? Né, né, Mariana? Eu acho que você vai concordar que o treinamento, ele não só é uma, um ensinamento, não é só a, a passagem de técnica, mas também um processo pessoal, né? De desenvolvimento Sim. pessoal nas equipes, nossa, da, da, das equipes, você com a, sua, com a sua equipe. E você que tem uma equipe aí de 15, com certeza dá para você também fazer um treinamento que eu, que eu, que eu é, gosto muito, que é esse treinamento com o próprio pessoal da casa, né? O melhor Sim. vendedor treina os outros. Isso me agrada profundamente, né? Porque se você pega os melhores vendedores e que tem habilidade para treinamento, eu sempre é, incentivei muito, trabalhei muitos anos na área de telecomunicações. Eu era um desses, né? Um que treinava, eu era gerente de vendas e treinava os outros, os funcionários, etc. Então o que, que acontece? Há uma credibilidade, há um processo, o linguajar é o mesmo. Uhum. De vez de quando você traz alguém de fora para trazer uma, claro, uma, uma, um novo sol, né? uma nova uhum. luz. Sim. Deixa eu só ver aqui, Mariana. Já tomei demais o seu tempo aí, né? É, a, a, a, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para você. Usar o fone. É, temos aqui. Eu queria. Então, já, já encerrando aí esse nosso bate-papo. Oi, Mariana, tá aí ainda? Tá, desculpa, vou a toca. Tô... Ah, já encerrando uhum. os nossos passos, para que você desse uma mensagem final e já deixo aqui o meu agradecimento é, pela sua paciência, é, por esse papo aí. Você está nos ajudando a, a voltar com o programa numa nova estrutura aí, né? Isso aí vai Ótimo. ficar gratidão nossa para sempre aí. Não, eu gostaria de agradecer. Boa sorte agora na nova temporada do programa. Eu acho que é super importante você estar aqui falando aos empresários né, da região, o quanto é importante treinamento, marketing, o preparamento da equipe. Eu acho que o mais importante, além de tudo, é você realmente ter um ambiente agradável de trabalho, sabe? Você, você praticar as pessoas trabalharem juntas e não contra uma outra, que é uma coisa que é bem comum de ver por aqui também. Ainda mais quando você está no mundo de vendas, né? Então, realmente, o, o, eu acho super importante você estar aqui dando dicas, e estou disponível para a próxima, pode, pode me chamar. Com que certeza estamos... você já está na nossa lista aqui para um retorno. Uh -huh. Muitíssimo obrigada, gente. Qualquer pergunta um vocês podem, vocês podem me, me, me achar no Instagram, é mariana.realtor. E vocês também podem me achar lá no clubhouse, mariana.realtor. Reforça o nome da sua empresa aí para gente é e Invest o segmento Realtor específico. Group. Só para quem chegou depois... Então a Sim. Invest é, Real, Realty Group, é isso? Realty Group, Invest Realty Group. Isso, Realty Group. isso. então tá aí feito, né? o merchandising é importante que as pessoas saibam que empresa procurar e isso para a gente é importante ver as pessoas felizes, ver os clientes felizes. Empresas como a sua certamente geram e levam as pessoas a essa felicidade. Quero te agradecer e te parabenizar por todo esse trabalho aí. Tudo de bom para você, Muito até difícil. o próximo obrigada. encontro. Obrigado. Obrigada. O programa até continua, mais. a gente vai falar. Um abraço para você, até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau, obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Ok, pessoal. Então, eu quero agradecer aí, mais uma vez, já fora aqui da, da, da, da entrevista, agradecer a Mariane. Eu acho que foi um papo muito bacana pra gente que está começando essa nova fase do programa, esse segundo momento do programa. Eu acho que ela nos, nos ajudou muito, contribuiu muito com algumas... Uh reflexões e também, uma coisa que eu acho mais importante, a gente tem que sair dessa coisa do marketing, o pessoal fala muito de marketing, eu vejo milhões de pessoas falando em marketing, mas nós temos que levar o marketing para a questão prática, nós temos que pegar os empresários e falar como é que você está se sentindo, os maiores professores, os maiores escritores da área de marketing, eles vão, para escreverem as suas teses, os seus livros, eles vão até os empresários, porque... É com os empresários que, está, que as coisas estão acontecendo. São eles que fazem a economia do país, principalmente o país liberal como os Estados Unidos e também o Brasil. Então o, o empresário hoje aqui está sendo muito mais valorizado do que era algum tempo atrás. Antes ele era o, o, o, o, a coisa feia. Hoje o empresário está começando a ser reconhecido como aquele que gera emprego. E dizem que a melhor democracia é aquela que gera emprego. E o empresário tem essa característica, né? Bom gente, nós temos um tempinho ainda, dando continuidade aqui, é, eu vejo muito positivamente as probabilidades de crescimento das empresas aqui no Brasil e, e aí em Boston é, para os próximos períodos, o que, o que a Mariana comentou aí né à medida que a vacina chega, à medida que, que chegam aí novos, novas soluções, né, e que as pessoas também, os nossos uh, clientes, as pessoas, estão tendo, passando, quer queira, quer não, por pior que seja a situação, há uma mudança acontecendo, há uma mudança talvez histórica acontecendo. E o marketing está sempre junto ou na frente disso aí. Então você que é empresário, você precisa... Acompanhar tudo de perto. Você precisa trabalhar com vendo aí os diversos perfis de jornais, as notícias. Você precisa é, verificar o que, que está acontecendo com o seu concorrente, como é que ele está reagindo, como que você deve ou vai reagir. Isso tudo é fundamental. O marketing tem uma coisa maravilhosa, porque ele não tem um ponto final, ele não tem um momento de parado, O tempo todo né, é o um giro, o tempo todo é o funcionamento. Ah, das coisas, das metodologias, das técnicas, há um momento que a gente precisa usar uma nova técnica de vendas, há um outro momento que nós precisamos reduzir ou ampliar a propaganda, a propaganda muda de mídia, nós estamos agora passando por um momento hiper, hiper digital, e isso é fundamental, nós estamos tendo é, um contato aí com uma nova era né, da comunicação digital, e a sua empresa, ah, por menor que seja, eu já vejo muito pessoal falando, a minha empresa é pequena, eu não posso investir, hoje o investimento, principalmente em Boston, nos Estados Unidos, o investimento é, no sistema digital é extremamente é, viável, né? no Brasil menos, e o pessoal tem trabalhado nisso, eu tenho orientado alguns clientes nesse sentido, né? alguns amigos também, para não deixarem de ter um sistema de business Intelligence por mais simples que seja, mesmo que seja é, é, do, do Excel, né? o pessoal de logística, eu também tenho um contato muito grande com o pessoal de logística, o pessoal de logística reclama muito problema de roteirização, de entrega rápida, pois essa é a oportunidade de investir com um retorno mais rápido, porque há uma demanda que não, não está sendo bem atendida ainda, então em Boston, isso também, com certeza, é uma realidade. Há muitas oportunidades. A Mariana citou aí no segmento dela. Com certeza, há outros segmentos né, tão importantes e tão interessantes do ponto de vista de, de crescimento, de desenvolvimento. Tá? É, então, há uma maior convivência das pessoas. Então, essa convivência das pessoas não pode deixar... É, passa, as empresas não podem deixar passar em branco esse processo, né? É, o fininho do, do bigode aí, é um prazer estar com você aí, lá do Alasca, estamos né? juntos aí, continue com a gente aí, estou tô, tô te esperando aí no programa de quarta-feira que vem às 11 horas, tá? Muito obrigado pelas participações e pelas dicas aí, né? Inclusive sobre o sistema aqui, que estava fazendo barulho e tal, né? A, a Edri, etc. É muito bacana estar com vocês aqui. Então, pessoal, uma outra coisa que eu quero dizer, já nos momentos finais do nosso programa, é que uma coisa que, eu, que me agrada profundamente, que tem me agradado profundamente no marketing, nos negócios e, obviamente, nas empresas, é a percepção cada vez mais clara por parte de todas as empresas, segmentos, é que o produto ou o serviço, se você quiser fazer a divisão de entre produto e serviço, tangível e intangível, é que as empresas têm a cada momento é, trazido para mais próximo da necessidade dos clientes a, o seu produto, os produtos estão virando a cara do cliente, isso me agrada profundamente. Há uma, um processo de individualização cada vez maior, então o marketing provoca isso, porque ele lê isso na mente dos clientes, ele Conversa com os clientes, os vendedores, o pessoal de pesquisa, todo, né, todo um processo de comunicação, de relacionamento das empresas com o cliente e a tecnologia, o mundo digital. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Adaptando. O que, que as empresas estão fazendo que me agrada profundamente? As empresas estão fazendo processos de individualização. As entregas estão cada vez mais rápidas. Então, eu. Uh, isso, uma coisa, alguém, doutor Jim me perguntou. Uh, professor, mas nós vamos, uh, nós vamos, as lojas físicas vão perder, pelo contrário, as lojas físicas se tornam cada vez mais ambientes emocionais, ambientes de tomada de decisão. Então a pessoa compra no computador, pega na loja física, ela está na loja física, mas ela prefere comprar pelo, pelo, pelo celular dela, pelo, pelo, pelo S21, pelo pelo 12 da, da, da, quer dizer, então todo um processo de... De, de envolvimento. Então, uh, eu posso afirmar uma coisa, nós temos um crescimento muito grande, cada vez maior, nos meios digitais de compra, por parte dos nossos clientes, e também uh, uma melhoria, uma exigência do cliente de melhoria dos pontos de vendas físicos. Pode observar em Boston, você tem pontos de vendas físicos, cafés, você tem restaurantes, você tem lojas, cada vez mais... Uh, é, eu ia falar sofisticada, mas não é sofisticada não. Cada vez mais uh, é, é, é bem trabalhadas, mais voltadas para a mente do coração. Uh, a mente e o coração do cliente. Né? Tá batendo, Bate na mente, vai no coração e o cliente se sente em casa. Apesar dele poder comprar de casa. Olha esse jogo de palavras aí, não é à toa não. Então, uh, melhore o seu ponto de venda. Torne o seu ponto de venda um lugar extremamente agradável, mais do que era, ah, mas já era legal, pois pode melhorar ainda mais, a sua churrascaria, o seu escritório, a, a sua área de atendimento, o seu setor de atendimento a clientes, a área imobiliária, né? então todo o processo relacional, ele tem que levar muito para essa questão também do emocional. Então, uma das coisas que eu tenho observado bastante é que as lojas, é, eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, e realmente está havendo uma mudança, uma adequação, pode ser mais rápida. Aqui no Brasil, então, nem se conta, né? uma Cada vez mais rápidas, rápida para tornar um ambiente, o ambiente de vendas, a loja, o um ponto de venda, né é, uma, um local em que o cliente queira ir, em que o cliente se sinta bem indo para lá. E... É... Uma outra, um outro comentário né? é o seguinte, só para a gente encerrar, nós temos que trabalhar cada vez mais, e as empresas de Boston também, e aqui no Brasil, e particularmente em Minas Gerais, que o cliente é extremamente rigoroso e exigente, né? a gente já tem estudos disso aqui, é o seguinte, o relacionamento das empresas tem que se tornar cada vez mais informal. Informal quer dizer o seguinte, cada vez mais humano, e cada vez mais rápido, cada vez mais digital. Parece, parece uma, uma, uma coisa oposta, mas não é não. Eu preciso que as pessoas acreditem cada vez mais no que eu estou te oferecendo, o que a empresa está oferecendo. A empresa então precisa, para conseguir isso, é, criar uma credibilidade incontestável na parte dos clientes muitas empresas já estão fazendo o problema é estão resolvendo o problema de trocas muito mais rápidas devolução a própria o próprio iphone a própria apple tem feito isso com, com os aparelhos dela a eu acho que a samsung tem muito que aprender ainda mas na sua empresa preocupe se em o seguinte crie maior proximidade maior intimidade com o seu cliente conheça mais cada um deles Trabalhe quase que de maneira individual com o seu cliente. E isso vai fazer com que sua empresa tenha um melhor relacionamento, aumente a credibilidade e, como consequência, aumente as vendas. Vendas, gente, na verdade, dentro do marketing, é uma consequência de um marketing bem feito. E tudo isso que nós falamos aqui, que nossa entrevistada hoje falou com a gente, a Mariana, a Mariana tudo isso são aspectos determinantes... No setor de serviços ou no setor de produtos, se a gente quiser fazer divisão, mais uma vez, né? É, trazer o cliente para próximo e a gente se aproximar do cliente pelo coração ou pela mente do, do, é, do cliente. Bacana, pessoal? Então eu vou passar para vocês agora os, os meus contatos aqui para que vocês possam é, entrar aí e fazendo contatos durante o programa e claro e fora e depois do programa. Então o WhatsApp 051, eu tô aqui em Minas, né, no Brasil, 31 98471 7711. O e-mail gmail.com, O Facebook é, Facebook.com.br, Rogério Tobias fácil, né? Tudo com o nome padrão que isso faz parte aí né de uma técnica do, do, do meio digital do marketing digital o LinkedIn né é linkedin.com rogériotobias Rogério Tobias e o Instagram é o instagram.com Rogério Tobias Prof. Porque eu não achei o Rogério Tobias livre, eu tive que colocar alguma coisa a mais como eu sou professor, eu coloquei o prof para você é estar tá sempre aí é não esquecer dessa questão, gente, então eu quero agradecer a vocês é, pela paciência, pela participação, por estar com a gente aí nesta, nesse, nesse novo momento aí, nesse novo é, programa que a gente está reiniciando aí, uma segunda etapa. Temos um ano muito é, interessante pela frente, vibrante, é, desafiador, extremamente desafiador. E nós vamos estar juntos aqui todas as quartas-feiras, às 11 horas, horário de Boston, e 13 horas o horário do Brasil, para conversarmos sobre marketing, e de preferência, sempre nós vamos, estar, nós vamos trazer aqui um empresário de grande importância, de, de segmentos distintos de Boston, para conversar com vocês, para conversar conosco sobre o, o sistema de negócios, e nos dando dicas, nos ensinando um pouquinho da sua experiência prática. Ok, pessoal? Deixo o meu abraço a todos, hasta lá vista, hasta pronto, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.